Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Eu sou a Daniele Mangini e vou te conduzir nesta prática. Durante todo este mês, vamos trabalhar com as poderosas frases do Ho Oponopono, uma técnica espiritual havaiana muito simples que te ajudará a limpar as suas falsas crenças e bloqueios. Te convido a se inscrever aqui no canal para receber todas as notificações de novas meditações guiadas e assuntos relacionados ao autoconhecimento. Deixo ainda na descrição e também aqui nos cards o convite para você ser o meu aluno, minha aluna e aprender a meditar com o método Benzenho. Iniciando esta sequência de Ho oponopono durante este mês, nossa primeira meditação guiada será para a prosperidade e também para limpar as crenças limitantes. Antes de começarmos, te aconselho a tomar três respirações bem profundas, relaxando seu corpo, buscando dentro de si um lugar de paz e de tranquilidade. Para que a sua prática seja melhor, te aconselho a colocar fones de ouvido e buscar também um lugar tranquilo na sua casa para que você possa praticar. Começamos! Divindade, localiza em mim a origem de todos os programas internos e sabotadores da minha prosperidade. Por favor, Localize agora a origem da crença enraizada no meu subconsciente que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Neste momento eu decido limpar e cancelar os programas sabotadores e julgadores que me impedem de prosperar. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu deixo ir todos os registros inconscientes de falta e limitação me perdoe sou grata eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata eu libero todo e qualquer medo todo o medo do futuro de não dar conta de não conseguir eu libero todo o medo de não prosperar eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata eu decido neste momento Liberar do meu subconsciente todas as crenças negativas a respeito do dinheiro. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Entendo e aceito que o dinheiro é bênção. Sei que ele proporciona infinitas possibilidades para o meu bem e para o bem de todos que me cercam. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Compreendo que o dinheiro é uma energia. E sendo assim, vai para aqueles que estão em ressonância com a prosperidade. Por isso, eu determino nesse momento limpar em mim todas as energias contrárias ao dinheiro que me impedem de prosperar em minha vida. Eu sinto muito. Me perdoe eu te amo sou grata eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata eu deixo ir todas as memórias dos meus antepassados que ainda vivem em meu subconsciente e que estão colaborando para a minha escassez eu sinto muito me perdoe eu digo para as minhas memórias minhas queridas memórias Falta, medo, escassez, limitação. Obrigada pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu limpo agora as dúvidas a respeito da minha capacidade. Eu as libero do meu corpo físico do meu espírito, da minha consciência e de todo o meu ser. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga negativa armazenada nele, eu digo durante o meu dia as palavras chaves do Ho'oponopono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 eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, te peço perdão pelo meu presente, pelo meu passado, te amo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, eu decreto neste momento a prosperidade para minha vida financeira, te amo, sou grata, eu crio a vida que eu desejo para mim, porque sei que sou parte da fonte divina de toda a criação. Te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu mereço a prosperidade. Eu mereço a prosperidade. Eu mereço a prosperidade. Te amo, sou grata. Eu sou a abundância. Eu sou o sucesso, pois tenho a centelha divina dentro de mim. Te amo, sou grata. A energia de Deus criador vive em mim. Por isso, eu crio a vida que eu quero. Te amo. Sou grata, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sou abundância, eu sou próspera, eu sou o sucesso, eu crio a vida que eu desejo para mim. Está feito, está feito, está feito. Está feito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Que assim seja, assim é e assim será. Namastê.